O Magela, pra quem não se lembra, ele dirigiu um carro e eu amarrado no para-choque da frente. E ele tinha que estacionar a porra do carro com o bolinha dando as dicas pra ele. E eu falei, eu vou morrer, cara. Opa, o que eu gritava, filha da puta, para, ele brecava forte. E o cinto pegava no meu ovo, esmagava. Bicho, eu falei, o Magela vai me matar hoje, cara. Não, mas foi. Você me... tacou, pô, aquelas estrelas de. Ah, sim! O oh, ninja? E a gente na madeira? Porque eu lembro. Não, uma gela não, cara. Uma gela não dá, velho. cara Você tinha uma ideia doida, cara. Colocou o bola num buraco... E eu, não, eu com a máquina de cortar puta grama. foi caralho, <risos> velho. O teu me cagando, bicho. Sabe que as roçadeiras? Sei. Ele vinha perto e eu, caralho, pra lá, filha da puta. <risos> bicho. Mas já não fica frio que eu tô vendo. Quem tá fazia vendo? A parte dessas é Você ou o Carioca também dava o seu hospital? Não, Todo essa mundo parte... Dava é, dava, mas ali essa parte aí já... Nesse momento, era acho mais, que já é, tava o pessoal do Bolinha. Era ali. eu, o Bolinha. É, é. mas... Carioca, qual que foi a que você achou Claro que foi muitas, mas assim, que mais deu certo e qual que te frustrou? Que você pensou que, que ia ser, que ia que arrebentar na... é. e não foi? Qual as duas que você deu lembra? Deu certo para mim. É, é. Que você tipo assim, eu vou imitar esse cara, vai ser do caralho, é. e foi uma bosta. A e... reação não foi, é, então foi. A audiência não foi legal. Então o que me mais me prejudicou no pânico assim, que eu fiquei, com... esse dia eu fiquei com vergonha. Foi o presidente. Você já, já lembro, sabe, o que, que é, né? Lembro, é. Eu falei, então, o nego me impressionando... Mas aqui, mas aqui não te pegaram de, de calça curta, né, irmão? É, porque tipo eu imitava a Dilma. E a Dilma saiu fora. O nego falou, ó, a Dilma, né, chega, já foi, né? Saiu. É, faz o Temer. Mas eu não faço. Aí eu falei, tá, vou estudar. Bicho, foi uma das maiores bostas que eu fiz. Foi, foi. <risos> E digo mais. A tua cara, eu lembro direitinho. Mano. mano, me botaram ao vivo. Foi. Uma roubada do caralho. Eu fiquei com uma vergonha. O, o sepulcral eu, a cidade, que, que, presidente? aí, ó. Presidente? Silêncio é que legal. A gente sabia. Quem não sabia, não fazia ideia de quem ele tava imitando. Puta, uh, uma bosta. Uma bosta. Sabe não. Porque vi ele com uma cara de cu, bicho. Ele falava, meu Deus do céu. Coitado do carioca, Bicho, eu velho. passei uma vergonha. Eu lembro de eu tirar a roupa triste e fala triste, assim, essa porra nunca agrata, mais triste. eu vou fazer esse dia, é, eu, nunca, nunca mais você tirava roupa? roupa eu tava no personagem, fui sim. tirar e eu falei assim cara, que vergonha isso eu lembro direito que vergonha, eu não sabia como eu olhar pra vocês e falar, puta que bosta que eu fiz meu Deus, que vergonha, esse dia deu vergonhinha e uma, e uma vez que eu fui gravar com você não sei se você lembra o, o Pé Cego em Caldas, Pé Cego em Caldas. O... Edial Pessoa... <risos> Mauri Dumbo. É verdade. E o pessoal Pé cego em Caldas. Tomando pê, o cego no, no, no, no, no teu no, pé. Chupando. É isso. Mas o, humor, o, basti tá o, mas o bastidor depois, o tá, de um Carioca ficou todo sem graça, porque eu fiquei que nem no cativeiro. A produção me deixou numa rua do lado. Preso. É, de, de dentro do carro. Então aí, aí de meia-meia que... hora chegava, você quer água? Eu quero. Aí eu falei, mas que hora que vai ser isso? Não, não Ai, tava irmão, lá, festa, lá, ela... lá demorar pra caralho. Mas a, a, a turma da produção não sabia é. que eu já tinha chegado. Aí eu falei, não, ah, vamos nossa, lá. Véio. Aí ah. nós chegamos lá. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí foi um negócio muito... Do... Eu fiquei com... Ainda bem Ainda eu lavei o pé bem lavadinho. Porque, o Carioca, era você de Maurício e era o é, plateado, né? É, o Edu e o Tyson. persegue em caldas O é, cara é. nem lembrava disso. Eu cara. também não. Nossa, persegue em caldas Não, foi, foi, foi, foram muitas coisas. E, e, e, você e, fez vo... coisa pra cacete e, com a gente, imagina. Pô, saca a, cara, a gente pare... só chamava ele pra parada de cego também, né? Lógico, né? Porra. Porra é mas, foda, né? foda né? Mas, Não, mas de motorista. Não sou cego. cego não, mas, mas de motorista. <risos> Sempre com esse approach de cego.